Já tá. Uhum. E aí, beleza? Beleza, Tran. Boa noite. Sempre boa. Pode ser noite, pode ser dia, não é não? é só. Bom... Pra ensinar alguém precisa de ter responsabilidade, você não acha não? Você precisa ah, de ter uma série é. de habilidades de resposta para dar suporte aos seres sobre os quais você está ensinando, não é? Sim. E ensinar é um comprometimento, na é verdade? Sim. Você Sim. se compromete a ensinar, a informar meios para que o ser possa, com esses meios, traçar uma maneira de conhecer sua própria mente e podemos traçar comumente todo o processo de interação. Toda a absorção, interpretação, correlação e formatação da própria realidade do aluno em questão. Não é vero? Sim, é vero. Por exemplo, vamos no exemplo prático. Uma faculdade, ela gera faculdades, ela ensina, e com esse ensinamento, ela tem o objetivo de gerar mais e mais conhecimento, pelo menos filosoficamente, esse é o conceito de uma instituição desse tipo, não é verdade? Sim. Essa faculdade, que tem como objetivo gerar faculdades, ela normalmente acolhe os alunos... Com o objetivo de favorecer o ambiente para que aquele conhecimento seja disseminado, não é? Sim. Porém, com o problema da necessidade de produtividade e aprovação profissional em muitos centros que se julgam civilizados, as faculdades e universidades geram diplomas que garantem uma certa aptidão para esse ser. Até aí não há nenhum problema, na é verdade. Sim, na teoria, é. não, não tem problema não. O problema se dá quando, mercadologicamente, o diploma é mais importante do que a faculdade gerada ali, do que a maturação de certas habilidades do aparelho psíquico que foram desenvolvidas durante o curso ministrado por tal instituição, não é, Vero? Falo bonito pra caralho, né, mano? Fala. Tá que pariu, viu? Dá vontade de me ouvir. Me ouvir, fico até excitado quando me ouço, hein? Vamos lá. Uhum. É maravilhoso, muito, é muita, Uma dialética maravilhosa. Então é o seguinte. Quando o, o, o, o diploma é um meio, ok. Ele é só um meio. Ele honra a minha participação e a, as minhas habilidades que estão aptas a exercer uma função ou a dar entrada a um outro nível de ensino. A um outro nível. De complexidade ali. Entende? Sim, entendo. E aí, oh, coisinha do Nordeste? Não tinha, tempo, não tinha corpo docente, a gente decidiu gravar para o canal, viu? Ah, oh... entendi. Boa noite. Boa noite. Você tá boa? Eu vou bem. E vocês? Eu estou sempre maravilhoso. É verdade. É o seguinte, tô falando para ela da responsabilidade do ensino. Sim estou explicando uh, essa comercialização que foi uma adaptação das faculdades e universidades devido à necessidade mercadológica de gerar uma correspondência e uma provação das habilidades dos seres que buscam um lugar no mercado de trabalho. Estou explicando para a nossa amiguinha que em nenhum momento isso é um problema. O problema se dá quando o diploma é mais importante do que a faculdade ou o desenvolvimento das habilidades ah, que ali foram trabalhadas. Sim. Não é verdade? É verdade. Então, por exemplo, ah, eu tenho não só o conteúdo matriz da faculdade que ali está sendo desenvolvida mas o desenvolvimento de todas as habilidades que compõem o aparelho psíquico é a inteligência cognição interpretação intercorrelação sobre certos parâmetros todas essas questões ali empregadas sobre um crivo único Independente do ramo de estudo ou atividade, todos os processos ocorrem dentro de uma mesma lógica, pois o aprendizado está permeando a mesma mente, está permeando a mesma estrutura de aprendizado em si que está sendo desenvolvida durante milhões de anos. Não é verdade? Você é o moranguinho do nordeste. E ah, a outra sim. mocinha da Itália é o, o, o Cajuzinho. Cajuzinho do Norte, beleza? Beleza. Ah, tudo bem, tá o Cajuzinho bem. do Norte? Você gosta de Caju? Gosto, porque quando minha mãe queria ficar grávida de mim, <risos> tá ela bem. fez um chá de um pé de Caju. Aí engravidou. Meu tá pai dizia ela... pra mim: se o pé de Caju morrer, eu vou morrer junto com ele, entendeu? Pois Deus, é. <risos> Ainda é bem que o caju dá frutos e é imortal com isso, né? É, vai da interpretação, né, o moranguinho do Nordeste, não? Sim, exatamente. Então, mas essa questão é a pergunta que não quer calar. Ela fez chá de caju verde ou esperou madurar? Foi da casca. <risos> Ela pegou a casca da árvore. Você já provou caju verde? <risos> verde não, acho que não pode comer não, hein? Pode? Pode, é, é igual desrespeitar boca. o tranca tem aquele negócio aqui a boca fica puxando sabe, como é que fala? não sei a palavra é, não. repuxa a boca é. bom, voltando para o objetivo aqui do, do, da nossa, do nossa discussão é, eu dei o exemplo das faculdades, mas é de fato responsabilidade do interlocutor do conhecimento do mediador do saber Sanar e proporcionar um ambiente adequado para o aluno. Independente do que está ali está sendo ensinado. Independente do que ali está sendo uh, representado. Por quê? Porque dependendo do que é ensinado. As coisas são mais improdutivas do que produtivas. Uma vez que as habilidades do aparelho psíquico daquele ser não estão bem maturadas para lidar com aspectos necessários para a melhor uh, interpretação, melhor uso, a melhor representação daquele conhecimento em questão. Exemplo prático: uh, para a pessoa entrar numa faculdade de um... Pô, é difícil pensar nas faculdades. Ah, a pessoa entrar numa faculdade de. O um... que, que você estudou mesmo, moranguinho do Nordeste? É você, a outra cajuzinho do Norte. Psicologia, psicologia a pessoa ela entrar na faculdade de psicologia, ela precisa ter ali o seu segundo grau completo e estar apta após um teste na... de admissão, não é isso? É isso. Deve ter dado problema no microfone. Não, nós não sabemos se certas habilidades foram de fato maturadas se aquele ser teve um ambiente familiar minimamente adequado para adentrar a certas informações e conhecimentos. Aí ela voltou. Tá aí com a gente de novo? Estou. Tive uma queda de conexão aqui, mas está tudo ok. Está tudo bem. Então, eu estava aqui falando da pessoa que entra numa faculdade de psicologia. Sim. A pessoa ela precisa ter ali seu segundo grau completo, fazer ali um teste de aptidão, e aí executando todos os procedimentos administrativos, ela inicia o curso. Mas isso não necessariamente garante que esse ser teve um ambiente familiar favorável para o desenvolvimento de certos padrões da sua psique, desenvolvimento de certas habilidades. Não necessariamente esse ser está maduro o bastante para lidar com certas informações. Não é verdade? É verdade. E a responsabilidade é da instituição de ensino, porém há nos campos, não só na instituição, mas de maneira generalizada, um processo de responsabilização do aluno ou do aprendiz sobre qualquer erro ou problema ali gerado, sendo que, evidentemente, o problema gerado com o material de ensino é de responsabilidade do ser que domina tal material para ensinar, para trazer esses dados. Agora que eu usei um parâmetro palpável e real no cotidiano dessa sociedade pós-pós-moderna, vamos adentrar ao que eu realmente quero dizer, realmente quero tratar, vamos entrar na crítica social que eu faço tão brilhantemente, na é verdade, aplausos, aplausos, ah. Ah, é o seguinte, a espiritualidade, ela tem, eu falo de maneira geral, como representante da espiritualidade. A espiritualidade tem como obrigação se responsabilizar pelas informações e pelo pelo que é passado para os seres que procuram a espiritualidade e procuram um ambiente para desenvolver essa habilidade que nós chamamos de espiritualidade para perceber o espírito das coisas você sabe qual é o espírito das coisas, ô moranguinho do nordeste, filosoficamente falando? Não sei não. O espírito das coisas, ela se diverte, é a razão daquilo existir, ah. o espírito da água é ser água, a essência da água é a função é a energia, é aqui o princípio ali, mas o espírito é o quão útil aquilo é no seu ecossistema, entende? É como se fosse a natureza? Isso, o espírito uhum. é a natureza, que leva em consideração o contexto de interação e a própria essência. O espírito humano, o ser já pensa em inclusão, acolhimento, não é? É o espírito humano. Então o espírito das coisas vem e é percebido através da espiritualidade. Por exemplo, imagine que você vai contratar um ser. Um ser, um jovem, um ser jovem, um ser imaturo, inexperiente. Mas, um ser com vontade de aprender. <risos> é através da espiritualidade que você vai perceber a índole. Você vai perceber uh, se aquele ser é um ser adequado para assumir aquela função e aquele papel de confiança que você está <risos> delegando, compreende? Sim. É através dessa habilidade. E de maneira errônea Esse contexto espiritual Quase sempre É passado Com enormes gafes Exemplo prático Dogmas né? Os dogmas São um, Uma atrocidade No que diz respeito Ao direito humano a saber Dogmas religiosos mascarados por uma estética espiritual dissociativa. Isso ficou bonito pra caramba, hein? Vou pôr no meu livro. Essa estética dissociativa seria o discurso de medo? Poderia ser Também, considerado... também. o discurso do medo entra nesse conjunto de, de coisas. Sim. É o medo, as consequências, né? As ameaças, ameaça, né? Ameaça. Tudo que, tudo que chega para você e não explica de um jeito que você entenda é uma falha estrutural na instituição que você está indo ou uh, no grupo que você está frequentando. Se te incomoda, faz todo sentido te incomodar. E se você é privado porque tem esse incômodo, faz todo sentido você procurar auxílio em outro lugar. Sim. Por que eu estou dizendo isso é, porque é, existe é, é, essa essa essa linguagem comportamental esse movimento social e porque não espiritual que problematiza os seres que são seres que estão descobrindo são seres que na maioria das vezes estão ali pedindo ajuda, eles a, com sua humildade pararam e aceitaram que o modelo que eles estavam usando não estava funcionando e é fácil pegar esse ser que está buscando o conhecimento, que está buscando o saber, que está buscando apoio. É fácil pegar esse ser que está necessitando de algo para se apoiar, algo para segurar, algo para reestabelecer suas forças. É muito fácil pegar esse ser e dizer para ele que ele só terá ajuda se ele ser de determinado jeito ou se ele fazer determinadas coisas. E isso é uma afronta. Ao direito humano de ser humano. Concorda, More... Moranguinho do Norte? Eu concordo e fico a pensar aqui, Tranca. Já que a educação, desde a infância, tem esse som esse tom meio vigiar e punir, como fica a expressão desse, desse ser ainda nesse estágio onde ele é tutelado, né? ou seja, ele é assistido. Qual o O que ensina ou o que... Não, o que tá aprendendo, já que ele tem que estar tá ali seguindo regras, onde ele é vigiado e punido, na maioria das vezes Claramente, o tom da educação tem isso. Hã? Claramente, a posição dele é de vítima. Sim. O moranguinho do Nordeste era a outra amiga, mas foi muito boa a pergunta. Eu uh... <risos> achei que eu era o moranguinho, Você era é o cajuzinho. É o cajuzinho? <risos> Então, sou eu que estou com problema. Eu estou com problema. Eu sou a vítima aqui, gente. Eu estou com problema, errei, estou brincando. Então, moranguinho, é o seguinte. Ah, ela é a vítima. E, por exemplo, você está aqui ouvindo essa, essa, esse ponto de vista né? de um ser que representa esse trabalho que está. ...gerando esse material de estudo, né? Ah, isso... Ah, ...para o ser, é uma posição... ...que ele constantemente problematiza. Porque ele aprendeu que não entender ou não... ...sanar as expectativas do social... ...é um erro que ele não pode ter. E... Quem está aqui ouvindo, quem está aqui estudando, já sabe disso e já não vai mais uh, ter a mesma reação, o mesmo incentivo. E o fato disso está sendo, sendo disseminado nos campos, já vira material para download, já vira material para a revolução... <risos> Mas respondendo a sua pergunta, como fica? Ele fica na posição de vítima energeticamente e estruturalmente, atualmente, ele tem a energia de vítima e não tem por que mais sofrer por isso. E o que, que ele faz? Ah, se ele está tendo contato com esse material, eu estou disponível para ajudar. O é, a... Só deixa eu perguntar se respondeu para o moranguinho. Sim, mas se ele está nesse estado de vítima e ele vai de alguma forma é, para a vida adulta, qual é o prognóstico desse conteúdo de vítima ainda no é sistema? Ele uma Hã? vítima num contexto associativo. Né? Ele ah, é tá. de fato vítima e o prognóstico é de vítima. Ele não recebeu o devido aprendizado. O problema é que a dinâmica é bem mais complexa que essa. Porque esse processo de vítima desencadeou uma série de outros processos uh, na dinâmica social daquele ser. Então, Você, neste aspecto, ele é vítima e é visto como vítima. Em outros aspectos, cabe uma análise sobre outros aspectos. Entende? Entendo. É, é mais sistêmico, então. É bem mais complexo. Ele é vítima uhum. nesse aspecto. Sim. É como na, na, na matemática. Fala aí, Cajuzinho, dessa vez eu não errei. É, você falando aí, a Dani, fazendo a pergunta da vítima, eu lembrei, quando eu era criança, você falou, né, que... Você já foi criança? Dessa, dessa responsabilidade do pé de, Caju? Do, de quem ensina, né? É. E quando eu era pequenininha, nos meus primeiros anos de escola, a professora tinha passado um exercício e eu fiz escrito com a minha mão, né? Que era a mão. Eu fui entregar para ela, ela não gostou da minha letra. Ela começou a brigar comigo, pegou meu caderno, rasgou a folha assim, amassou e jogou fora, entendeu? Aquilo me traumatizou. Eu fiquei séculos depois, indo para aula e tendo esse receio de falar com o professor, entendeu? Primeiro vamos vou mostrar uma coisa, não é porque você é aluna, e, e faz parte da escola iniciática que você tem séculos de vida, viu? Não, Isso foi tô falando uma figura assim, foi, de foi muito tempo. Então. É, muito tempo. E as pessoas entender pensam que foi muito horrores tempo. da gente, né? Tem que se explicar direitinho, né? Ah, Não, ah, no sentido pra você entender o tempo que aquilo ficou na minha mente. Eu estou, só, eu eu estou mente, só te entendeu? sacaneando, <risos> estou só brincando com você. Ah... <risos> Porque o é que ocorre é que você foi vítima dessa pessoa. Essa pessoa também não sabia o que estava fazendo, então ela é corresponsável, né? Uhum. Ela é corresponsável, mas tem sua responsabilidade. E é interessante você trazer esse exemplo, porque isso influenciou toda a sua vida depois daquilo. Até você intuir e transcender aquela... Experiência, na verdade Foi na faculdade Depois, porque realmente Precisava, eu precisava entender Eu tava fazendo faculdade, era minha profissão, né Dependia de mim Se alguém chegasse para mim faz, Fizesse uma pergunta, como é que eu ia responder? Então, teria que entender tudo o que tava tá acontecendo ali Ali Que eu comecei a quebrar isso E ia lá e via que não era Tudo aquilo, que as pessoas eram Gentis comigo, né é o contraste professora. e o acolhimento né? Profe normalmente é. Professores uh, De instituições Com materiais de ensino Mais específico, Eles querem Que alguém entenda o que eles estão falando Porque eles querem falar sobre o que eles manjam Com alguém né? Então eles, eles tendem gostam, a ser né? uma gente boa Na verdade é. o, o moranguinho do nordeste É verdade Mas com coisa específica mas, e outra enfim. coisa também Você fala. <risos> por isso que eu sou então, legal eu... com vocês Por isso que eu sou legal, só por isso Porque é tá. chato pra caramba Falar com quem não me entende, entendeu? Entendi <risos> tu vai, Fala aí, eu tô de sacanagem Então, tranca Não existe um aluno Vamos dizer assim, entre aspas Burro não. É a instituição que não tá conseguindo Tirar fora Um do aluno melhor, né? É Se há interesse do aluno, não existe aluno burro uhum. ah, Não mas existe É um problema da, da instituição que falou, Isso que Tem um aluno que tem uma ambientação Mais um pouquinho não, não tão boa, né? É, vamos Aí fazer o um Vamos definir burrice Vamos definir burrice É uma pessoa que não acredita que pode conseguir Aprender não, alguma coisa Deixa eu definir, criatura de Deus Tá bom. <risos> eu pensei que você estava me perguntando. Não, vamos definir, eu vou definir. A burrice Entendi. se caracteriza quando o ser ele tem preguiça do que ele está. A preguiça de aprender, tá? Isso só ocorre quando o que ele está aprendendo não é de interesse. Mas em si isso não é preguiça, isso é só desinteresse. A burrice só pode ser burrice quando ele funcionaliza durante tanto tempo o não desejo de aprender que tudo que ele vai aprender, mesmo que seja de interesse dele, ele tem um desânimo. Então a burrice está mais caracterizada como um transtorno pós-traumático, do que um déficit cognitivo, algo que só essa palavra já é uma afronta, já é uma ofensa muito maior do que mandar tomar no cu. Porque se há diagnóstico de déficit cognitivo, temos um problema da instituição que não está lidando bem com a dinâmica de aprendizado daquele aluno em questão compreende sim compreendo seja essa escola um templo de umbanda a igreja de religiões de cunho protestante ou não ore uma uma filosofia budista não importa não importa, não importa a instituição. Todos os caminhos levam ao tranca. Opa, desculpe. Todos os caminhos levam ao mar. Você sempre aprenderá. Seus desejos sempre irão manifestar uh, experiências que irão lhe conduzir ao, ao, ao ponto de maior ressonância. Gostou da definição de burrice ou moranguinho do nordeste? Gostei, fantástica, né? Fantástica que é cada cada oi é um flash Que é maravilhoso. É igual eu tava falando para o cajuzinho do norte, falando para ela aqui: a ah, ah, você tá bem, eu tô maravilhoso. Eu, eu, eu não fico bem, eu brilho, né? eu brilho, <risos> a minha estrela brilha. Entendeu? É um espetáculo, tranca. É, eu sou eu sou praticamente. O pôr do sol de um ecossistema de duas estrelas de cores diferentes em uma atmosfera límpida, entendeu? Entendi. <risos> é, tem como imaginar eu não voar com tamanha uh, energia esplendorosa? Ah, vamos focar aqui no estudo, senão eu vou ficar me gabando, né? Pois é. é assim, porque, sabe por quê? Ela demora muito, porque eu sou inenarrável, entendeu? Entendi. Como é que arruma isso? Como é que, é, independente da instituição, como é que arruma isso? Eu não tô me sentindo aceito, não tô me sentindo é, bem e não acho que a instituição vai mudar. E eu preciso me moldar, porque eu preciso daquele diploma que eu disse no início, que uh, é um processo mercadológico. Eu preciso disso. Eu preciso uh, me adaptar ao ecossistema, porque eu preciso comer. É muito fácil filosofar e falar do bonito, falar do que é moralmente aceitável, falar do ecossistema e da ética que o engloba. Como é que eu resolvo? Só do fato de você entender que você é vítima e que aquilo tá errado, isso te traz força. Te traz algo chamado independência. Isso vai te ajudar a traçar uma coisa chamada estratégia para interagir no meio. Só do fato de tirar a bigorna da culpa e a. <risos> A âncora da ideia de não ser capacitado de vocês já é uma enorme ajuda. E é, por enquanto, o que a gente tem a oferecer. Mas estamos trabalhando incansavelmente com as melhores mentes do universo. Para que tudo ocorra melhor. Entendeu? Comprem o produto, depois entrem em contato no número 0800. Tô brincando. Eu tô brincando. <risos> Tô de sacanagem. Ficou alguma dúvida, o Cajuzinho do Norte? Não, Tran. Ficou bem, ficou bem elaborado. Qualquer dúvida, também estamos aí para contribuir. Ficou alguma dúvida, o Moranguinho do Nordeste? É, sim, ficou. É, esse indivíduo que já se posiciona, entende que tem um desconforto e por isso ele abre a possibilidade para a independência. Mas se ele não compreende o que é ser independente, ele está ouvindo aqui, ele vai ter os nossos suporte. Não. Porque se ele não compreende o que é ser independente, há necessidade do desenvolvimento e maturação do seu senso de independência, há necessidade do desenvolvimento da sua individualidade. Isso é um processo bem complexo. Que não poderia ser uh, dito por mim de maneira leviana ou superficial, porque cada caso é um caso. Mas, se você está lidando com alguém que está passando por esse processo, o meu conselho carinhoso, bye tranca-rua, é de que você uh, foque no senso de individualidade através do egoísmo daquele ser. Vocês desenvolvam o egoísmo que deveria ser desenvolvido dos um até os sete anos daquele ser. O eu quero. né Entendi. <risos> é, eu ainda acho trabalhoso, mas já é uma... já, já dá para expandir um pouco mais. É bem trabalhoso, de Porque fato. Porque é tem um estigma no egoísmo como se isso fosse indigno, ou isso não fosse certo. O egoísmo então, assim, nada mais é do que a destruição dos gostos, né? Sim. O egoísmo é a destruição do, do que faz aquele ser único. É. Ele gostar é, de um... roxo, rosa, achar o tranca-rua o melhor, o que deveria ser um fato, né? Como uma lei da natureza. Mas se a gente passou, partiu da premissa que é um ser que está com dificuldade de entender a, a independência se ele é convidado para ler a sua questão da, do seu egoísmo e ele também tem não, esses pontos cegos Hã? quem vai ler o egoísmo é quem está o apoiando ele vai experienciar o eu quero de uma maneira totalmente nova com o apoio, com cuidado, com o amparo Entendi. nem que se for para você pegar na mãozinha e dizer olha, qual sabor você quer? Só de perguntar qual sabor você quer do sorvete Que você levou aquele ser pra tomar Você já vai saber se aquele ser tem problemas Com egoísmo ou não E vai falar, ah, qualquer um Principalmente se você tá pagando Entendeu? Uhum. Você fala, eu vou levar E eu vou pagar E aí a pessoa fala, ah, qualquer um Foda, né? So. É isso aí, gente Fica a dica. Precisou, chama nós. Ok, gratidão. Beleza, Cajuzinho? Beleza, Tranco. É nóis, tamo aí. É nóis.